Eu estou aqui hoje na casa do seu Sebastião. Esse querido companheiro que está aqui. Olha lá, fala lá. Oi, seu Sebastião. Oi. isso. Aqui do lado está um neto. Yeah. Aqui está uma filha. Oi. Aqui a minha querida Madalena. Oi. E aqui um amigo que eu conheci hoje que eu pretendo não perder amizade com ele tão cedo. Já aprendi muita coisa com ele. O nome dele é Luiz. Ele vai dar uma palhinha para nós de algumas coisas que ele tem aprendido esse pouco tempo de vida que eu tem nessa terra, né, Luiz? Ah, Vamos lá então, Luiz? Fala sobre isso que você estava falando para nós. Vai, vai ajudar muito a mim e aos inscritos, porque tem muita gente que não sabe essas coisas boas que a terra nos dá. Então, é. A gente, a gente, sempre, a gente sempre fala, certo, que a terra é a mãe natureza, né? É, eu aprendi muito quando, dos 8 aos 17 anos. E uma das coisas que eu aprendi bastante foi na roça que eu aprendi. Apesar que eu, eu amo muito a natureza, eu sou naturista. E eu aprendi que é, tudo o que você precisa para você tirar o mal do corpo, para você se curar, é de vir da, ra da roça, da raiz. Os índios, os bugres, e essas pessoas são da roça, pessoas mais antigas, eles sabem disso, entendeu? Então a maioria das pessoas deveriam procurar esses, esses uns, certo, para ter um melhor conhecimento sobre essas raízes. É, eu me lembro, eu estava conversando aqui, estava falando, que eu trabalhei na roça dos 8 aos 17 anos, e sei quando nós tínhamos um país chamado Brasil, excelente, né? Dá saudade, né Liz? Dá saudade Dá saudade. E aí não tinha tempo para andar nas coisas, nada de coisa errada, né? E eu lembro que a gente tá tirando uma terra da, da, da, da Mata Virgem para fazer o balaim de café. Mudos para café. E naquela época, como hoje também, era na época do verão a gente, O bombeiro quando vinha trazer água para a gente tomar Ele trazia a água, quando a água chegava até a gente ali, a água já estava morna já Bombeiro que ele está falando é o título que se dava, e eu fui bombeiro Para o menino que vai lá na, na bica, lá na mina, que a gente chama mina e enche as garrafas, na época era corota, né, Luiz? Isso, era aqueles. A moringa, a moringa, cabaça. Isso, é, é. E a gente tinha que buscar essa água lá, tinha que pegar essa água lá na, na mina é. e levar para os trabalhadores rurais. Isso, Então mesmo. isso que chama-se bombeiro, tá bom? Bombeiro. Eu também já foi bombeira. É? é? É. então, é. Então, aí, aí a, a, como a água chegava pra gente, a água chegava meia morna. que duas opções. Hoje eu tomava água morna. Ou a gente pegava, certo, punhava assim, um, algumas gotas de limão rosa e tomava para não, não dar a dor de barriga. É, mas num dado momento, um dia lá, certo, eu senti uma dor no estômago, né? Tomando aquela água, você uma água, temperatura muito, muito alta ali dentro da mata e tal. E tinha um senhor próximo, nós trabalhávamos em três dentro da mata. Era eu, seu Porfírio e seu Abílio. E seu Porfírio era bugre e essas pessoas, certo, tem uma formação é, medicinal muito grande da terra. Conhecimento muito grande de raízes. E eu, eu sentindo dor, certo, ele chegou perto de mim e falou assim, não, meu filho, vamos comigo ali na, ali, na frente ali que eu vou arrumar uma coisa vou pra você, ficar bom. Aí eu, eu, eu segui ele na mata, eu segui ele na mata, bem pertinho assim na mata, certo, ele foi lá, ele foi no chão cavucando assim, ele foi retirando. Ele foi retirando um, um, uma certa raiz, como se fosse um cipó. Foi retirando. E cada palmo tinha uma batatinha. Batata pequena. Uma batata quanto? Dá um centímetro e meio de diâmetro, mais ou menos. Né? E depois que eu fui saber o que, que era. Ele me pegou aquilo lá, cortou assim, um pedacinho, colocou dentro água. Aqui era um fel. Do jeito que eu fui tomando assim, certo? Que ele foi, foi eliminando a minha dor. Depois que ele foi, foi falar para mim, certo? Que lá era uma raiz chamada buta. E depois eu verifiquei que a buta certo, é usada no sistema medicinal desses laboratórios certo, para fazer é, diversos tipos de medicamento. Eu não conheço, eu vou pesquisar a respeito. É, buta. E, e depois a gente veio verificando, né? É, a, gente, a gente sabe que, que a, a, a terra é a mãe natureza. Dela, certo, você tira tudo para a alimentação, certo? E também tira, certo, para tirar as dores. Do que você tem certa do corpo. O que é uma lógica, né? Com é certeza. a mesma que dá saúde, é a mesma que elimina a doença, Com né? Com certeza. Vamos supor, exemplo, o lagarto. O lagarto, ele bate na cobra, a cobra pica ele, ele sai correndo, mas sai correndo, ele vai num determinado local e come uma raiz. Para matar o antídoto da cobra, que é o veneno. O veneno. É, ele faz um faz daquela raiz um antídoto contra o veneno isso. e volta na cobra. A árvore chama mamica de porca. Eu conheço essa, eu conheço então em Minas eu vi muita é. mamica de porca. Mas Tem que ser da raiz, da em cima da raiz. Ah, tá. da raiz. Retira, retira da raiz é, que a bicha é um fel. A raiz isso serve para nós também, para gente também. Tá, pra é também. você pega aquilo lá, você, masca, certo e engole. Entendendo? Você, a, a cobra, automaticamente... Bom, a, a próxima vez que eu ver um pé de mamica de, de porco agora lá em Minas, eu vou lá na raiz arrancar um pedacinho não, é fazer esse teste, viu? É por incrível que eu pareça... Para mim aprender, né? É isso, com é é certeza. Então a gente, a gente vê que a, a, a natureza, certo, ela é, é a mãe de todas as coisas, né? cura todos os males que a gente necessita. Às vezes, mesmo, você estava falando aí, certo? Você não, você não vê um índio. É, e lá, 5, 6, 10, 15 índios lá dentro de um hospital, hospital não. pedindo auxílio não, do médico. Não. não, é porque ele tem conhecimento que foi passado de pai para filho dos ancião lá de trás. Lá é, geração a geração, geração, né? Geração a geração. É. Então isso tinha que, isso tinha que ser é, passado a todas as gerações para atender. Como era 50, 60 anos atrás, Sim. É. dava-se um sarampo. Ah, sim, naquela época não tinha como você ter O ava de sabugueiro. Banho. Hoje você nem vê sabogueiro mais. Não vê mais. Eu lembro, eu lembro que eu tomei banho sabugueiro. e tomei também um chá, o chá sabugueiro. e no entanto foi embora mesmo. Curou completamente. Com certeza. Eu não Com lembro. Certeza. eu não lembro é, Nós estamos falando de sarampo. Aquela outra rubéola. Eu lembro também que fazia... fazia Você sabe de alguma coisa sobre rubéola? É, rubéola? Será que rubéola não era a tal de tiriça que dava? Não, acho que a tirissa é, era... é outra coisa. O cabel é. é quase igual o sarampo né? Isso é. Dava banho, pra... e dava banho Não nesse... sei se falou agora mesmo, Como é que chama? Sarampo Sabogueira? Sabogueira. Sabogueira. Sabogueira. Sabogueira. Sabogueira. Sabogueira. Sabogueira, ele inclusive é interessante com picão, né? Era com picão Interessante que é, misturava com o chá Com picão e, e Isso e, e... Eu, eu, eu mesmo atendei, Eu mesmo em casa Quantas vezes a gente Que a gente tinha mania é, Naquela época certo Que a gente tinha é, é, a gente foi criado na roça, com os pés no chão. E quem cria que é criado com os pés no chão geralmente certo você tem uma proteção imunológica muito maior. Muito maior. Muito maior. Muito maior. Você descarrega porque a gente é manídeo. Eu Aprendi uma coisa comigo. É, o nosso corpo ele detém certo átomo quando você anda. Aí o que acontece? Moléculas, elétrons, é carga negativa. E carga positiva. E carga positiva. Exatamente. A positiva ela fica no teu corpo, negativa que tem que descarregar no solo. Então as pessoas, eu aprendi que as pessoas têm muita dor de cabeça e não sabem o porquê. A maioria das dor de cabeça que você tem, certo? É em função certo? do acúmulo de elétrons que você tem no corpo e você não descarrega. De jeito nenhum. Pode verificar uma coisa, certo? Você, você é isolado do mundo, da mãe terra. Faça um teste. Eu faço isso. Faça um teste. Pega um, um buraco no chão lá para você ter ideia. Todo dia ou de dois em dois dias. Enfimcam o pé lá certo e jogam uma terra em cima pra você ver uma coisa. Provavelmente você não vai ter dor de cabeça. Ela vai puxar tudo, né? Aquela negatividade do corpo, né? Claro, ó, porque como você está carregado... Você vê, quer saber como você está carregado de elétrons? Você pega um... Você pega um... um dia que você tiver oportunidade de fazer um teste, você pega uma, uma blusa de lã. Você chega na tua casa de noite, põe só blusa de lã no corpo. Sim. É, aí você deixa, apaga todas as luzes, aí você pega e faz isso aqui ó, ó, oh, tudo. Ela pega, eu já, eu já fiz isso aí. Mas o porquê que incendeia tudo? Você né? carregou ela, né? Isso, você tá, você tá passando para ela. Você passou tudo para ela. Isso, como ela tem uma capacidade certa de... Ela acumula, né? Ela, ela, vai, ela vai funcionar que não é uma bateria. Ah, isso. Ela é. vai acumular. Isso, enquanto você faz isso aqui para você entender. Deixa ele ser bonito, né? Bonito. ele ser bonito. Achei bonito. Você vê, você já viu alguma vez? Você vê o fogo mesmo, você vê a luz, né? Certeza, é. mas por quê? Porque você está carregado de elétrons e carga positiva e você tem que descarregar essa carga. E quando essa carga fica no corpo, você não, vai, vai causar, tempo, tempo. vai causar mal. Vai causar você, mal para você, entendendo? Porque você é bom vai, vai, de calor. vai causar indisposição. Eu, eu sempre falo para Madalena, Madalena, quando a gente chegar na roça, é tirar o sapato pisar no chão, no chão, chão. se for podendo, para dentro, pra dentro do, do curral, pisar no cocô da vaca e pisar sem medo, pisar, pisar, ah, isso eu, te libera, libera eu, tudo eu, que é negativo do seu corpo. Eu você tive fica eu, até eu, mais calma eu, eu, eu tive uma, uma oportunidade de conhecer um, conhecer um senhor que ele era, ele era é, pastor numa igreja. E eu ia na fazenda, para você ter uma ideia, eu ia na fazenda, ele, o filho dele, não deixava o filho sair para fora. Ah, tá tem que ficar dentro, porque o borrachudo que pegar, certo, é. ele alérgico não sei o que lá e tal, eu falei para ele um certo dia, falei, ó, oh, você tá completamente errado, você né? tá completamente errado, deixa o seu filho para fora, o pernilongo tem que pegar ele, sim, para criar, criar imunidade, pra criar imunidade Se não natural, não adianta, falei, é. Né? é, depois que eu, um dia que eu fui lá na casa e falei isso aí, certo, ele já começou a soltar o filho dele, né? O, a, a, o borrachudo, certo? Depois de uns, uns seis meses mais ou menos, o borrachudo pegava ele assim, certo? O filho dele fazia com o borrachudo assim, tipo, Matei mais um pai. Entendeu? E nunca mais deu problema. É. Porque a, a, o borrachudo, ele pega você, pra você ter ideia, ele tem, ele tem uma, um, um, um é, a saliva dele... É como se fosse um anticoagulante. É, uma, é, como se fosse, não, é um anticoagulante. É um anticoagulante. Não é como se fosse. É. Ele tem um anticoagulante. O que que acontece? Quando ele... Pica em determinado local para você tem dessa você tem que ficar sugando o sangue, não pode parar. O sangue não pode parar. Tem que deixar ele puxar tudo, né? Tem que Até ele pique. encheu. Isso mesmo. Não ele encheu, você pode matar. Aí ah, você pode matar. É. Aí o que acontece, é, porque se você matar antes de você tem ideia, depois começa uma coceira. Aí é? é automático. Ah, fica aquela coceira. É automático, fica é aquela automática. coceira. Fica aquela coceira. É. É. Porque o anticoagulante que ele deixou ali para você entender é certo, ele, ele mistura no é. sangue você tem ideia, então fica ela coceira um tempo assim para você ter ideia, né? então óbvio o que, é que é a natureza, então eu, o, o, a gente, a gente tem que deixar o, o, alguma coisa picar a gente para você ter ideia, para que o corpo automaticamente, ele crie proteção imunológica natural, é, é. porque se não for, nós somos, ah, nós somos da terra para você ter ideia, eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar quando eu tinha oito anos de idade, né? eu fui até os 17 anos de idade trabalhando, nunca! nunca meu, eu lembro certo que eu fui para o hospital porque eu tive uma gripe forte ou porque eu tive qualquer coisa de natureza que levasse uma pessoa a ser internada talvez talvez um corte numa enxada acidentalmente já é outra coisa outra é, situação com certeza talvez também tá mexendo com a ferramenta se acidenta mas não por não não, não então por... aquele cara tá na roça lá aquele cidadão aquele aquela criança tá na, roça, na roça lá certo? claro que tem tem que informar ele tem que prestar atenção certo no animal peçonhento é, é, é, parecida é. tal certo? É. Mas, do contrário, ele tem que andar com os pés no chão. É, que é o certo. A criança andou Ó, oh, eu, eu no fico chão. admirado, né, Madalena? quando a gente tá lá em Minas, eles levantam como pode não calça nada, não tem sandália vaiana não, não. É o pé no chão. levanta é, o pás. dia inteiro com o pé no chão. Mas é... Ah, eu acho que se pisar num prego, o prego entorta. Ó, oh, <risos> Como é que pode? É... Eu, eu fico ali você é. eu falo, meu Deus do céu, é, mas é, que dia tranquilidade. Dia de frio. Eu, eu e Madalena, isso. Eu isso. Madalena tava hospedado na casa de rapaz, mas frio, frio. Eu tava de touca, usando duas blusas, duas calças, um moletom por dentro. O cara levanta com o pé no chão, assim ó, vai lá pra fora, manga de camisa. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô precisando disso, gente. Mas você sabe uma coisa? Eu, eu, eu, eu, eu quando eu tive oportunidade uma certa vez, dos médicos, é, tava fazendo residência, eles foram no local fazer uma palestra. E eles disseram desse jeito assim, eles estavam vendendo os livros lá, eles disseram assim, falou assim, olha pessoal, se tomem cuidado daqui mais ou menos uns, de 10 a 12 anos para frente, certo? Vai morrer, vai morrer muita gente de câncer, e tudo quanto é natureza, falou. a gente só come coisa, certo? Que é, é embalado com veneno e coisa parecida. Ele falou assim, e se as pessoas se ativessem, certo? Que tudo que ela criasse, que ela, que ela, que ela conseguisse consumir, ela produzisse lá no campo, lá, sem agrotóxico, sem nada, certo Ah, com certeza absoluta, certo? Muda nós, tudo, né? Nós mudaríamos Muda toda tudo a situação. E é verdade. Você é, tem... Às vezes em casa, eu estou em casa, para eu ter ideia, e a minha esposa tem uma maneira... Eu, eu como... Eu, quando, eu, quando eu como... É, quando eu vou comer alguma folha, eu geralmente, certo, eu como in natura. Eu jogo um pouquinho de limão, eu como. Eu já aprendi isso aí, já. Então, eu não sei se é, é porque eu sou acostumado a fazer isso e tal. Eu como tudo em natura. Entendeu? E ah, se eu pudesse produzir as minhas coisas para comer tudo em natura com certeza absoluta, certo? Câncer, ah, não passa longe, né? Passa, passaria longe, entendeu? Porque o índio, você já viu, você já viu falar que o índio morreu de câncer. É, até agora não é. Pode ser talvez um índio que veio para a cidade e acabou ficando assim. Ah, sim, claro. É diferente. Isso, Mas é. o índio mesmo? Não, não, não, é, não, não, é, não, é. Não, não, não tem. Não, não, não tem. É porque o índio é o seguinte, ele, ele produz tudo que ele consome e ele não joga veneno. De jeito nenhum. Não, o índio não joga veneno. Interessante que ele também não para. Aqui no Brasil tem não, alguns índios que ficam estacionados. Mas tem índice que ele não, não, ele não para, ele fica andando, né? Fica. Então ele sabe, em determinada época do ano, aonde vai dar a melhor mandioca, ele, re, ele retorna para aquele lugar. Ele fez a plantação, fez a colheita, se alimentou, ele continua. Não tem doença mesmo. Mas já tem diversas pessoas, já para você ter ideia, você sabe que tem muita gente que não quer ir para o campo. De jeito nenhum. E tem pessoas fazendo o inverso. As Sa pessoas inteligentes, é, é, é, é. elas estão comprando um pedacinho de terra bem longe. E pra você indo para lá. É verdade mesmo. E Indo para lá e produzindo tudo para ele comer, para você ter ideia. Você sabe que eu estava vendo uma matéria esse dia, gente que gosta muito da roça e, e, e a gente que tem que levar essa informação para esses... Eu nem, nem digo inscrito, eu digo meus amigos. O inscrito ele vem e se torna um amigo da minha família, meu, da Madalena. É, eu tenho observado assim, a vezes o cara fala assim, ah, eu estou comendo uma alface orgânica. Aí eu ouvi um rapaz dando uma palestra e falou assim, que a alface orgânica, ela não pode ser nem adubada com é, estrume de animal. Na hora que ele falou, eu falei, tem segredo aí. Eu não consegui pescar o que ele falou de imediato. Ele falou assim, um animal que tomou uma dose de um medicamento contra uma ferida, quando ele defeca, já não é mais orgânico, já foi, naquele, já. já foi modificado aquele estrume. Ele falou, se você pegar um animal lá do meio do mato mesmo, que tem o um estrume dele lá, que nunca tomar, ali sim vai dar uma alimentação orgânica. Exatamente. Porque a própria natureza passou por aquele animal... Voltou para o solo sem contaminação nenhuma, aplicou um, um, um, qualquer tipo de, de medicamento. Um É, um vermífugo um, um, é isso. Um antibiótico. Qualquer coisa no animal já não é mais orgânico. É. É, então, e tem é uma coisa que se eu, que, eu, passou comigo. É, eu tive felicidade de ficar, de ficar fora desse mal. É, eu não sei se eu fui abençoado certo de encontrar uma pessoa que me passou passou me deu uma boa instrução certo para ficar livre daquilo mas eu tinha um problema renal muito grave né? muito grave mesmo eu era internado ah, era toda semana eu era internado a dor toda era semana. descomunal a dor é descomunal quem tem problema renal sabe que é muito doído. e aí um certo dia eu morava sozinho morei quase quase três anos morei sozinho eu morava sozinho certo? e tem um, um, um colega meu Que aliás na farmácia dele eu já devia mais de 400 pontos naquela época hum. Mas como eu pagava ele todo dia 30 E aí devia, tanto tomar que medicamento E um certo ele falou pra mim assim Falou assim Você um é um cara lutador aí, rapaz Eu vejo se faz suas corridinhas e tal, você é um lutador E eu... É o seguinte Você sabe que o milagre existe ele falou pra você? É mas aqui não tem esse negócio de milagre, nada não. Isso o dono da farmácia. O dono da farmácia. Aqui é realidade. Hum. A princípio, quando você vai no médico, nenhum médico fez uma pergunta pra você, da, da natureza que eu vou fazer para você. Porque o intuito do médico, vai pra tua cara e sai e faz assim, ó. E isso? Injeção em você. Dispensou. É verdade, isso é uma realidade acabou. Correto? Vai lá, põe um negócio aqui na veia lá e deixa você 40 minutos lá, depois manda você embora. Você volta bonzinho casa. pra casa só... aqui não. Paliativo. É paliativo, é tá, um o problema tá aqui. O mal vai voltar. Vai voltar. Aí, ele falou assim, então da próxima vez que você vier aqui, eu vou fazer uma pergunta pra você. Se você acatar essa pergunta e responder correto, você tá livre. Eu falei, não diga, rapaz. Sim. Aquela noite, rapaz, eu, eu fui pra casa, certo, né? Passei o dia e tal, quando foi a noitinha, eu fiz a alimentação normal. Que eu, eu... <risos> medicado, foi pra casa é. medicado. Medicado. E aí, quando foi a noite, certo, fiz a alimentação normal e tal, só quando foi três horas da manhã, quatro horas da manhã, veio de novo. Terrível dor. É porque passou o efeito da medicação, né? É, veio aquela dor. E eu, né, eu, quando eu morava sozinha, a, a minha casa era bem próxima da, da, da casa dele, eu vi que às seis horas da manhã, se assim, ele foi subindo de longe, ele gritou para mim, na esquina, ah, Aí chegou pra mim e falou assim, rapaz, tá doendo, né? Falei assim, nem fala, Toninho, tá demais da conta, cara. Vamos lá que eu já vou o problema seu. céu, já, já. Tomara que seja a última vez. Quer dizer, esse não queria mais seu dinheiro, né? Esse condoeu de você, não, né? Ele, pela lógica, é, né? É, é, pela lógica, né? Aí ele falou pra mim assim, cheguei lá, você falou assim, fica tranquilo. E quando ele foi dando a injeção assim, da veia bem devagarinho, né? A injeção lá é a base, olha, é, é, é muito doída, foi dando bem devagarinho. Ele falou pra mim assim, é o seguinte, só fala pra mim que, o que você comeu na última refeição. Eu falei, Pedro, rapaz, eu fiz um eu fiz um, um, um arrozinho branco, e como eu gosto de uma, uma salada, eu sou, eu sou um cara, sério, que amo, mas amo mesmo, é, é cebola. Fiz uma salada de cebola, assim, certo? E do outro lado, assim, um pratão de tomate bem arrumado, que eu gosto um tomate, que eu vou falar uma coisa assim. Ele falou assim, então muito bem, certo? A partir de hoje você tá salvo. Hum. Depende de você, aí eu falei assim, poxa vida, caramba, muito bom, o que que é, falou assim, você não pode comer tomate in natura. Conclusão, faz 21 anos que eu não sei o que que é dor no rim, mais. Porque parou de tomar, de comer. Não, não como tomate, bani ah, o tomate da minha alimentação. Então, as pessoas falam assim, é, mas o tomate tem a beta-carotena, entendendo, é, que pode ser sanar um problema, alguns, algum, algum câncer de, de, de próstata coisa coisa é, principal. Essa é, essa é o que Isso é o que, que se apregoa, é né? Apregoa. É. Mas então, em vez de fazer isso aí, o que, que faz? Então eu, eu como outra coisa, qualquer outra coisa que é vermelho. Eu substitui as alentias. É, que não precisa ser o tomate. É, né? melancia. é, é hã? uma melancia. É, uma melancia. Tudo que for vermelho, é, então. For vermelho. então, então nesse caso, entra é beterraba. Isso. Bementão vermelho. O o vermelho. vermelho. Todas essas coisas. Madalena. Então, eu não, não como... Mas, eu falei, ó, vamos agora então escutar o que é. ele está falando e, e procurar... É, eu não como, eu não como tomate. Há muitos, e, e várias pessoas, eu já passei isso e as pessoas já ficaram curadas. Por conta, conta é? disso. É, porque mas na realidade... escutam, é, isso é porque nós sabemos é, que na cultura do tomate vai muito veneno, né? Bastante. E tanto vai no chão, como porque vai folha, no fruto por, e como folha, vai... E é. isso. isso, então, fica acumulado. Porque não tem aquela história de falar, não, você não pode comer tomate, porque a semente do tomate é que faz dar cálculo Sim, renal, não, é. é ela que isso e que é aquilo. Não, né? é então isso aí não tem um fundamento. Não, não, é, eu, eu entre, entre o certo e o duvidoso, quando o cidadão falou para mim assim, certo, que você está livre, depende de você, é, você não pode comer tomate na natura. Parou. Eu já abolí. Acabou. Eu, eu comia tomate, eu era fissurado por tomate, até porque tomate é de uma fruta. Sim, não é uma fruta. É olha é é ah lá, olha ah lá, aí, ó, ó, ó, aí, ó, aí, olha aí, aí, aí, aí, aí ó, A moça é aí, já veio é bom, com a fruta é vermelha, vermelha, lá. Aí, mas aí, pode mas tomada da melancia. Aqui é bom demais, né? Não pode comer tomada da melancia. E o que eu aprendi foi benéfico para mim, eu já passei por milhares de pessoas já. E muita pessoa que você tem eu fiquei surpreso que muitas pessoas, algumas pessoas que você tem eu estava assim na praça, na praça um dia, um cidadão de longe ele gritou para mim, ah, ah, bigode. <risos> é lá na Praça do na Praça Toledo Barros, né? Hum. Eu olhei pro cidadão assim, eu vou ali que ele cai de longe, eu vou ali para trás. Ele assim, falou, mas você mesmo, igual eu vou para trás aí. Aí eu fui lá, na, na, fui lá perto, e dei cidadão. Ele falou assim, ô oh, rapaz, você lembra aquele dia que você conversou comigo no bar lá em cima lá e tal? Tá. Que eu tava com problema renal, você falou para mim do tomate? Ô oh, rapaz, graças a Deus, faz oito meses, rapaz, que eu não comi aqui, nunca mais ativador daquele lá, cara. Pronto, aí. É, então. Então, é, tem, é, dizem, diz, diz, diz os médicos, é, diz os médicos. Que, que é, existe todo tipo de calcificação. Entre o certo e o duvidoso... Vamos ficar então, né? Então, eu fiquei bom não comendo tomate, então eu vou persistir até o final dos meus dias não comendo tomate. Ô, seu Sebastião, o senhor trabalhou em, em roça muito tempo, né? Muito tempo. Com certeza o senhor sabe falar para nós alguma coisa a respeito da cultura do tomate. Aproveita. É. Quando o senhor plantava é problema, tomate, isso deve ter plantado um bom tanto de tomate? Dá uma palhinha de como de que era. Um ano só, mas.. Mas plantou como profissional, plantou para vender para ser asa. Exatamente. Passeasa. Como é que era que funcionava então? O, o, o que funcionava era o seguinte. Tinha o preparo da terra, de, fazia um. Um, um giral, um se fosse giral? um giralzinho De bambu assim, ó. Uhum. E cada pé de tomate tinha um, um bambu. E aí tinha o, o risco aqui, aqui, ó. Então era isso aqui, ó o mais um pouquinho. E o giralzinho. E as covas, uma distância acima assim, da de outra. De um metro aqui, mais ou de menos. Tomate. é Não dava um meio, mais de meio metro. É. Uhum. Vamos botar 60 centímetros. Então. Exatamente. Em torno de 60 centímetros. E aí, nós íamos fazendo as covinhas para outros vir plantando e já outro já vinha Ia com Cotemo. aquela porvinha preta, eu punho um pouquinho em cada cova. Que, é na um verdade, que na verdade seria. Um, um, o o tempo Que seria o um veneno para o nosso corpo, Exatamente. né? Automaticamente ele ia entrar na fruta e nós é. íamos trazer para o nosso corpo. É. E isso é, é para não dar praga não dá praga. Quer dizer, já na preparação do solo, já vinha já, o veneno. Já vinha o veneno. Exatamente. Aí vinha o outro plantando a semente? Exatamente. Vinha plantando a muda mesmo. A muda mesmo? Que a muda mesmo? É a muda. Aí eu achava eu que era, era semente. Que eles faziam os copinhos de Saco de jornal, a turminha de São Pedro com a prática de fazer nada. uns copinhos desse tamanho. Aqui, Sim. Assim. Com jornal? De copo de jornal, mas tinha que ver que rapidez que eles faziam um copinho, e aí então enchia de. Aí é, cada copinho punha a, a sementinha ali, aí fazia. Aí já ia direto então em muda? É. Já aí, ia na muda. Quando ia pra, pra terra, ia as muda. Depois o próximo processo, que, que depois de, um, de quanto tempo que vinha? Aí depois de. Aí depois, de, dali 30 dias, já vinha um veneno desprovidado. De Só que eu não sei que tá aqui, nome é o veneno. Ah, o veneno foi ar. Foliar. Foi E depois de, vinha outro, dali 30 dias vinha um veneno que era pra praga. Pra combater a praga, aí já é veneno mesmo. E depois dos tomates, enfurecidas, e depois de... de, de de, de ter tomate, os tomates ainda estavam verde, ainda está crescendo ainda. Já vinha Mas... mais veneno para defender para proteger que que do, das pragas. Que que Quer dizer que na verdade ah. o tomate é isso mesmo, né Sim, seu é Sebastião? Isso, é, é, é, é, é, um, é um fruto que é. infelizmente para a gente poder. Ele, Pegar ele bonito lá na, na, na gôndola do mercado, tá pegando então cada flor, nós estamos pegando uma porção né? de veneno. Exatamente. É, e tomate, vou começar a dar tchau nada pra nada você. De de vou começar a dar tchau pra você, é você hein? É Além é de, tudo, de tudo, a 5 reais o quilo, 6 reais o quilo, é melhor dar um tchau rapidinho. É o tomate é, é terrível. E agora começar a ter nome de. de, de, de Olha lá o Luiz, é o Luiz, o Luiz se, né? se deliciando na. Essa vermelha pode, né, Luiz? Essa vermelha. Aqui tem a a caladeira. Que coisa, e o né? O morango também, né? Também, ah, o é, morango, morango, morango também é a... outro também o que vem rango. carregado de pesticida. Ah, aquela que tem bastante vitamina 6A. O, o caqui não. Não, é o. Mas fruto? A fruta, tá? Frutinha Seria, coro... é frutinha, é Não é acerola. Acerola? Acerola. Acerola, acerola, acerola, acerola é uma maravilha também. também. Acerola eu pego no pé. Acerola. Eu chupo no pé. É. E aqui nós estamos aprendendo. Eu vou pegar já. Aqui nós estamos aprendendo. Entendo, entendo. E quem eu sempre falo para os meus inscritos, que a gente vive, a gente aprende, né? E a gente morre é, sem saber nada, entendi, né? Por Porque todo eu dia não. você aprende. Essa do, do tomate, Luiz, estou <risos> aprendendo agora. É? Agora. Sempre a minha natureza, mas essa do tomate, estou sabendo agora. Então, e. e, e qual, você, você vai ficar encantado depois com os comentários, e eu? de pessoas, daqui um tempo, é. de pessoas que aprendeu com você. Isso aí, é. e vai entrar nos comentários e vão falar Ah, com certeza. É, porque você eu estou tá beneficiando gente que, com muita certeza, gente. A gente tem que passar as coisas boas, né? Sim, como a gente, a gente que, teve essa experiência que... e a gente ficou que... livre do mal, então a gente tem que passar para as pessoas. Eu, eu não me canso de ir no, nesse farmacêutico, é de Cornélio Procópio. Conheço, Paraná. É o Toninho. Eu não me esqueço, todas as vezes que eu tenho a oportunidade, eu passo lá, certo? Agradeço a ele. Eu conheci o Cornélio Procópio uma vez que eu tive que ir até sertaneja hum. para levar uns pneus de um carro que um rapaz comprou e por incrível que pareça nessas idas e vindas de filmando ele falou de um Cristo muito bonito que tem lá ah, tem. no alto, aí eu fui lá para filmar hum. esse lugar conheci o Cornélio Procópio é uma um, cidade é, muito próspera. Tem um Cristo grande lá, Cristo Rei e então, eu fui beneficiado e a gente sabe, certo, que o sistema renal. Ah, se você ficou a mercê do sistema renal, é hemodiálise em cima de hemodiálise. E você sabe que hemodiálise é caixão. É caixão. É, não tem como. Aí a gente sabe. A gente, Infelizmente é, é uma verdade. A gente, a gente fica triste em falar isso aí, porque tem muitas pessoas, certo, que fazem hemodiálise, mas é verdade. É verdade. É o Eu filtro. Tem que falar a verdade. É, ele faz o é... filtro do sangue. Hum. Hum está escrevendo um livro. Ah. Fala lá, querida Ana. Ele está escrevendo um livro. Vai contar toda a sua história trajetória. Não, eu escrevo um livro. Eu escrevo um livro é, que eu, eu não, não consegui editar o livro ainda, e, mas o meu livro tem, ó, ele tem o título de Samael no Poder, Povo mais Luz. É, eu sempre digo o seguinte, eu aprendi, né, é, eu não vou me atentar a isso aqui, porque né, são algumas partes complicadas do livro, né? É, que a gente quase, praticamente está dentro dos de 60 anos e a gente lidou com o povo durante muitos anos nessa vida. aí. É Você foi funcionário público, né? É, e, então é complicado. Então a gente, é, é, é bom a gente sempre passar as coisas boas. Sim. Porque a gente sabe o lado do bem e o lado do mal, compartilhar né? Compartilhar sempre é bom. É, então compartilhar as coisas boas para as pessoas, até porque o povo precisa de coisas boas, viu? Porque a maldade está muito grande aí. Então o povo precisa, mas precisa muito de coisas boas. E, e a gente vê que as pessoas estão jogadas as traças, enganadas de tudo quanto é natureza. Infelizmente é uma é. grande verdade. Isso. Então o que, que a gente pode fazer? A gente pode ir só apenas, certo? Dar conselho. E tudo aquilo que a gente passou na vida, certo? Que a gente teve experiência, a gente passa as coisas boas, é. né? Pelo menos minimiza, porque, né? Minimiza, é, porque ah, no, no livro que eu escrevo para você entender, com certeza absoluta, é, os relatos que vão ser postos ali, foi tudo experiência que eu tive de vida e com certeza irá ajudar muitas pessoas, e não só ajudar. É, as pessoas irão ter conhecimento de coisas certo, que elas jamais, jamais imaginam que acontece no país. Jamais Estamos é, aqui então, de primeira mão então, hein, Luiz é, de Primeira mão para o canal do Cícero Ferreira não, é verdade, Falando, já é. dando uma prévia do, do que está vindo por aí Isso é Então eu, é. com certeza, se até o final do ano que vem Eu, eu consigo terminar o livro e tal E aí tem que fazer uma correção gramatical Ah tal, sim, aí é. tem todo aquele processo Isso, é. Que, é. E, é. e com é. certeza, agora com, agora com o novo presidente da República, o Bolsonaro Agora eu criei mais coragem para conseguir certo, terminar o livro é, Agora eu criei mais coragem então é, é um negócio bem complexo, é bem complexa a situação. Bom pessoal, ele está falando Primeiro, isso porque o Luiz ele foi militar há muito tempo é. e pelo pouquinho que eu conversei com o Luiz hoje, eu percebi nele o que está faltando em muitos homens, é muita hombridade Ele é uma pessoa. Eu conversei com ele aqui, junto com a família que nós nos encontramos aqui pela primeira vez na casa do Sr. Sebastião. Eu vi muita hombridade desse rapaz. Já falamos sobre o assunto de. Sabe, de coisas assim que não, não vou me, me atentar ao caso aqui. Então eu vi que ele é uma pessoa muito honesta, né? Tá difícil, viu Luiz? Muito difícil. Tá difícil, né? tá difícil. Eu tô lutando pra permanecer é, desse lado. É, o, né? eu falei pra um determinado tempo atrás, eu tava vindo numa, numa precatória, e o juiz, até hoje eu falei pro juiz, falei assim, o senhor sabe por que, que eu estou aqui? Falou, não. Eu estou aqui simplesmente, certo? Porque estou me apresentando para ser uma testemunha de determinado fato, certo? Que a maioria do povo, certo? Não faz, você fica em cima do muro. Entendendo? Então, nós temos que perder o medo. Se a gente quiser arrumar o país, você tá entendendo? nós temos que perder o medo de muitas coisas. Entendendo? Deixamos que a maçã podre que foi posta no início de 1982, ela tomasse uma conta muito grande da caixa. Ela apodreceu um... Pior que foi, né? É. Então, a, a caixa ainda tem poucas maçãs, muito pouca maçã que não foi afetada. Entendendo? Dá pra, dá pra aproveitar. É, é, dá pra aproveitar ainda mais. Pra esse aproveitamento, hum. vai correr muita água debaixo da ponte. Entendendo? Então a gente, a, a gente que tem filho, né? A gente tem que ter filho aí e tal, que a gente pensa no bem do nosso filho. Eu já filho, tô no nos meus país. netos, Luiz. Já tô nos então, meus netos. São oito é, já. Eu tenho o um primeiro netinho meu. Então eu sempre fico pensando o seguinte. Se a gente não fizer em pensar do lado prático, é, na disciplina, na cidade, certo? Você não vai ter um país justo. Cê, é, nosso país é tão rico. A não, nosso país, país é maravilhoso. E maravilhoso. Olha, então, eu, eu, eu posso até ser taxado de, sei lá, patriota, coisa assim. Mas eu fico admirado quando eu vejo alguém falar assim, ah, eu fui para Miami, aí eu fui para Disney, eu fui para não sei o que. Gente, sai nesse país aqui para você ver uma coisa. Não tem Disney no mundo que consiga a, be a beleza que nós temos no nosso país. Não, nosso país é Tudo muito... Tudo bem ruim. lá, é uma coisa específica, é, é claro, a pessoa vale. É. Mas nosso país é maravilhoso. É. é, é tem, ó, duas coisas que nosso país aqui tem que ter. É, disciplina, honestidade e tem outra. O povo. O povo não sabe o que é amar a pátria. entendeu? Acabou faz tempo. Amar é, tem a pátria. Né? É uma coisa. Cidadania, exercer cidadania, certo? Mas com bastante contundência. Entendendo? Não ficar com medo. De nada, às vezes você pode levar uma castanha na cabeça, já aconteceu comigo, já, já foi ameaçado de morte, já aconteceu. No livro eu explano, eu explano tudo e tal, né? Mas sempre lutando por uma coisa, uma coisa um ideal é, correto. Entendendo que é, não, não, não no sentido individual, sim, sim no sentido coletivo. Porque, é, é, rapaz, é, é, é muita coisa errada. É muita coisa errada. E pessoas que, que deveriam se assim, atentar para as coisas corretas, elas fazem o inverso. Elas fazem o inverso e não pode sair, cara. não pode. Quando eu ando por aí, pra você ter ideia, certo? Eu vejo algumas situações aí, certo? Que você vê nessas ruas aí, essa rapaziadinha tudo de 15, 13 anos, rapaz. 13, 14, 15, 16, 17 anos vendendo droga aleatoriamente, como se passasse assim: alguém e sorvete, sorvete, sorvete. É mais ou menos por aí. Então a situação nossa é constrangedora, constrangedora. Então tem que ter um basta, tem que fazer uma inversão, até né? tendo inversão de valores muito grande no nosso país. Né? Tem situações, então nós estamos pecando, certo? Porque às vezes, ah, eu, eu poderia mo morrer pelo que eu estou fazendo, então é melhor morrer por um ideal, certo? Que é uma coisa correta e justa, porque, é, porque de você, em vez de você ficar dentro da tua casa, certo? Abastado ali, sentado, vendo com que a sujeira caia tudo debaixo do seu tapete. É, ele é, é assim que funciona. É, essa é, a Bíblia chega a dizer, numa das um dos livros dela, que o homem chegaria num ponto que ele teria vergonha de ser honesto. Com certeza, absoluta. É eu faço eu, isso. Eu, ó, ó, eu tenho um colega para você ter ideia, um colega eu não, eu não vou explanar aqui, porque, é, que está no livro também. É, passou uma situação muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Mas com certeza, um dia que terminar o livro, certo, vocês vão ter conhecimento. Aí vocês vão ficar boca aberta em algumas coisas que eu estou relatando. Tem outra, é tudo coisas verdadeiras, viu? É, não é, não é apenas mais alguns, um livro, né? Não, não, é, é tem, mais um livro. Tem coisa aí você tem ideia, tem RG de pessoas, até RG tem pra você ter ideia. Pessoas envolvidas em todas as traquinagens. né Corajoso, hein? Não, é, não, eu, eu, eu não tenho medo, não. É, olha só. Eu não tem medo, não. Lá na frente, pra você ter ideia, lá, bem lá na frente. Entendendo? Então, algumas pessoas vão ficar surpresas, outras vão ficar com raiva, mas com muita raiva, certo? Mas elas vão saber o porquê que eu tô fazendo isso aí. Elas vão saber. E isso aí, foi quantos anos que eu tô segurando isso comigo? Há muitos anos que eu tô segurando isso comigo. Há muitos anos. É, mas eu já pedi permissão para algumas pessoas já. Acho que 100% tem deram... permissão, né? É. Não, mas não, não é necessário permissão de 100%. Não? Porque algumas pessoas são pessoas já com a vida já é, abastada, já. Já é, é errado para dar Natal. E, e tem que ser levado ao conhecimento da população essas coisas. Dizer, é, tem coisa que... É, é até, a gente até corre o risco de vida, mas alguém tem que fazer isso, né? Com certeza tem. Eu, eu, hoje eu não tenho. Sabe por que eu não tenho medo mais hoje? É porque... Quando eu fui ameaçado de morte a primeira vez, eu tinha uma filhinha, certo, com menos de um ano de idade. E naquela tá época, fechado. você tem ideia, certo, eu, naquela época eu tinha medo ah, de deixar minha, de volta, minha filhinha, né? certo, e o pai, o pai não, não deixar alguma coisa para que a minha filha, certo, crescesse. que eu, ainda, ainda eu fui num, num determinado local, certo, falei para um comandante meu, eu quero ver minha filha pelo menos com 15 anos de idade. Entendeu? E consegui. Hoje é uma moça, né? É, consegui, mas eu tive que tomar uma atitude, certo? Bem... Radical. Bem radical. Eu tive que tomar uma atitude bem radical. Tá entendendo? Para que eu pudesse... Uh, poder chegar nesse... Nesse intento. de ver minha filha formada hoje tal. É a outra, tem duas filhas. E a outra, certo? Uma beleza, uma formazura do menino e tal. Formazura. Então, é... Eu passei um... Eu passei muito com água pelo peito. Tá entendendo? Mas uma coisa é certa. Não me arrependo um momento que eu fiz. Nada. E é Porque eu, eu fiz tudo pelo bem. É difícil encontrar gente assim. É. Mas ainda tem. Tem, ainda tem, tem. Tem, tem muitos que estão sofrendo muito com isso. Tem muitos estão sofrendo muito com isso. Entendeu? É, é. Muitos so, so, so, que estão que, que, que, so, sofrendo muito com isso. Mas, no entanto, são pessoas que lá na frente... É, vai conseguir, certo, uma boa coisa em função da, da, das causas que ele que luta. Porque, até porque a, a gente veio, do, eu vim do, do, da roça é e eu aprendi duas coisas. Quem me deu a vida própria, você tem ideia, foi o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro que me ajudou certo, a discernir o certo do errado e ser é uma pessoa que eu sou hoje, você tem ideia. Porque sem disciplina e honestidade, não existe nenhum país, Verdade. não tem. Não existe. É. Aí você vê um cidadão e fala assim, fala, o, o, o cidadão que fica em cima do muro, certo? Vamos supor. Ele. É um exemplo típico. Um policial, um policial para ele, um policial rodoviário para ele, pra você ter ideia. É. A primeira atitude que o cara faz, certo, é tentar dar um suborno pro policial. Infelizmente vira até cultura, né? É. E o policial, por sua formação, para você ter ideia, que é muito ruim hoje em dia para você ter ideia, ele também certo quer ser corrompido passivamente. É. Entendendo? Então uma coisa puxa a outra. É isso uma, isso é vai uma... se tornando uma engrenagem. Isso tem que acabar. Errada né? para você ter ideia. Que é o que está acontecendo hoje, ó. É, isso Tem que acabar. O que está acontecendo hoje? Entendendo? Então é muito complicado. É, é, é muito complicado. Mas é, é com certeza certo um dia a gente vai vencer. É, é. Com certeza. Mas ah, tá chegando o dia eu já, viu? Eu eu tá, dia primeiro, dia dois tá aí. Tá chegando, dia. <risos> chegando o dia. Nós estamos entregando na cara dura aqui. Oh, né? Mas, nós mesmo. estamos torcendo para que isso realmente com tenha Com certeza, o, o, o capitão Jair Bolsonaro é com certeza absoluta. Como eu sou um, eu sou, eu sou um militar é, fervoroso e, e eu amo o meu país. E eu tenho que fazer tudo certo para que nação seja uma nação. Eu tenho essa impressão digna. também né? eu tenho, eu tenho essa impressão também. A bandeira será honrada, respeitada, Com como era no nosso tempo, quando era no meu é. tempo de, de criança. Os jovens, tem muitos jovens, para você atender. tem jovens aí se lamentando por viver é. num país igual esse aqui. É. Né? Sem contar o êxodo, né? O êxodo, muito bom. O êxodo, é isso mesmo. É. É. Infelizmente, o êxodo tá muito é muito grande. Perdemos muito, brasileiro é. bom está aí para fora, aí, Muita dando melhor assim. para outros países e nós é. ficamos aqui. É. Eu passei, é, esse dia eu passei por um é. médico, você entendeu? É. Um médico, um médico, uma pessoa muito boa, falou assim, nós mesmos ajudamos o Bolsonaro. Nós mesmo doamos algum dinheiro Nosso Bolsonaro, serve Para a gente fazer campanha Porque se não fosse o Bolsonaro frito, Rapaz, não estava frito, ele tinha Quem um o jeito de vazar Para o país lógico. É. É. Mas se Deus quiser as coisas vai dar certo é. Com certeza Bom, nós conversamos um bom tempo aqui agora com o Luiz né? Na casa do seu Sebastião, como eu já falei Vai ser, já está tudo registrado Isso aqui E eu vou agora Agradecer ao Luiz por esse carinho, por essa palhinha que ele deu para nós aqui também agradecendo o Silvio Baixão ali, né Sebastião Falou um pouquinho oh. com a gente. E uma próxima, a gente se encontrar, nós vamos trocar outra ideia, tá bom? ah Se Deus quiser. Então tá certo. Aí quando você lançar o teu livro, você já comenta comigo. Ah, com certeza, absoluto. Podemos até fazer uma entrevistazinha contigo oh, e colocar. Com certeza, com certeza. É. Vamos lá pessoal, um abraço para vocês e até a próxima.